seus ataques epiléticos o ataque é um fácil, um instrumental A sua rima é doce, mas o toque tá sem sal Aí você vai entender Como é que pode Azimar com sal e faz com o doce pra rima em Detroit Vou, a bote coitar no meio Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ vou françar te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio <risos> Cheio, mais nessa só cabaço Tá de saco cheio, mas sozinho é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio gordando da sua cara Nossa, Que uma meia fabulosa Sem manda de mano pra mim Sua rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo Sou palhaço it, Me alimentando do seu medo Cê é o um hit, calma que você rouba é Você é o um palhaço hit, eu rimo e te ensina a fazer flow Calma, que eu já tô fazendo isso, sabe que eu arranco sua alma Nossa, na moral, que flow de improvisação Já que eu tô tipo palhaço, que flow, você quer um balão? Você quer mais o que? Você tá ligado, eu sou ligeiro Rimou porra nenhuma, então você volta pro bueiro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 é paquita. você já tá ligado, sua história não é verdadeira, arrancou o seu tênis, eu te fiz na rasteira, eu sou real da poeira, se minha bola, se você não entende, seu coco vira minha bola, me adivinha, hoje vou arrancar sua mão, pendurar lá na pratinha, seu coco no travessão. Pra ser 20, seja é o culto, o tempo eu posso morrer hoje, mas sim, com o sentimento então, deixa eu na praça, você Igual Tiradentes, pra você entender. Que hoje eu vim pra te bater. Hoje eu não vou me conter. E o AJ já morreu, se fudeu. Transformei no Coliseu. Você que deu o guri do no Deathmount. E o Deathmount morreu. E ele morreu, mas ele morreu foi de desfoto. Você acha que me seguida tentando colocar o ranto? Aê, ah, é, parceiro. O Tiradentes ele falou: Tiradentes é uma quebrada que você nunca colou. Já golei, já ganhei a batalha do Cinco, e eu sei que é que o verdade é o lugar Você não entendeu que eu vim pra te explicar Ganhei um meia cinco uh, e a a Jota não tava lá Eu tava lá sim, tava no meia cinco Só que você não entrou porque você foi e perdeu pra mim Você ganhou no meia cinco, não achei sim assim, na cadeia. A Jota é o inferno, ganhou meia meia meia Uau, com essa rima meia pesta se fosse basquete, eu não fazia meia cesta Por isso, se minha ideia é louca, MC completo com de meia boca. Eu não deixo nada, o calor é fraco. Ele não atacou, então eu ataco. Olha a rima, bagulho é louco. Aqui na rima, toma. Primeira, segunda, vou te estravar Assim que nós faz, tá ligado que parceiro Calma tá te espancando Eu sou errei na primeira, pois gosto de ver O meu inimigo agonizando Não, tô tranquilo Sabe que eu sou mais profundo Acordei cedo, um dia Pra compensar os seus seis dias de vagabundo ah! é! Você vai nada, mano, que que é capaz Se acordou cedo Mas volta pra tua casa, é tarde demais E o ataque que você vai ter é cardíaco é. Sabe que tu é, R.A.B. Tô tá rimando o meu parceiro, Você fala de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, ataque cardíaco isso se incomoda Minha emoção eu o do ele educar o que é uma o mais foda Mas assim, bagulho é louco no fim Tá ligado, recorte, seu ignorante Não faz de frente ali é Obrigado pelo elogio Eu te considero meu padrão nada, que hora que você me considera seu camarada a terra porque eu não te considero nada aqui no pedido do atingente você vai tomar um papo no flagrante sua ideia é contra mim aqui é quem nunca bate é a arte de você fazer o forjante ei, hey. você sabe mano que só que mede caderno já que não há mais considerações nenhuma, não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Ei! Você tá ligado que eu faço improvisação, mano sério você é um sem noção Já que tá de Badweiser, toma essa surra sem moderação oh! Ele tenta forjar um assunto, comigo não dá porque eu sou do filho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Terceiro. Falo de inferno e falo de filho Nessa pereceu, é Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu é. Sabe tudo, eu só faço meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto na falha Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha é Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela, eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí, foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tive que rir, vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente Aê! O seu estrobo, enquanto eu fazia rima cima boca já nasceu outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho Nasce cinco dentes A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez se um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter quem A ideia é louca, esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano, calma não me eu quero ver depois do otário, até essas duas cabeças. Parei de dente de boca. Essa que é improvisada é o que tem na boca. Você que coloca pra paradas. Sem maldade, mano, eu cansei de dizer algo Por isso que aprendi a tirar Ai. E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é brava Bate de escada, bota que é logo Quem vai limpar o resto, salve, alvo. Ah. Ah. Pode ser um o Bob Pode ser o do ou o cê é louco, não adianta quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis, é o hip-hop Você ah. não sabe quanto a vida, parceiro Não me para arrumar nada mesmo Cê acha que é o um gangueiro, eu sou um o pique bagunceiro ah. Sem maldade, camarada Bip hop de miliano Desde os MC que paga de agressão De mulher e os amigos passam pano E isso não que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de beleza Você apoia a lambança Então sou venite, te limpei com flores presas ah. Quem é que Minas toma chato quatro quilos quem não chega aí, manda verso Mas a massa mano é chato quatro rimas ah. Tá esperando chegar pelo estado é. Tá esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando Eu já cheguei, é muito bom Não adianta, meu mano, é quatro quina Quatro rimas, acabarada. tá perdendo no terceiro Passou quatro quina, meu flor, pega da fila Pega da fila na Porque se cê ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Mas nessa interfinão, então, porque nem tem problema você cria, você tá lá, esperando eu chegar E vai Mas vem eu apago seu farol de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerado A burguesia fede Mas vem eu que agora eu te mato Isso daqui é um fato, olha pra mim seu novato Chamo o Cazuza e nada na piscina de rato